Teve projeto de diretor, eu fiz parte. É, aqui no Jabaquara teve, eu fiz parte. O que nós pedimos sobre os ambulantes não teve. É, é, é a palavra do nude e Surdo, entendeu? Então, e lá no centro, tem pessoas que vão também e falam sobre os ambulantes. Agora, a gente quer falar e quer ser realmente ouvida, né? Não falar a palavra de surdo todo.